se escondem muito bem, o bicho folha o bicho pau. Se o perigo é iminente, se mistura uma folhagem copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha o bicho pau. Fofofolha, pau, pau, pau. Fofofolha, pau, pau, pau. Fofofolha, pau, pau, pau. pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau se escondem muito bem. Se esconde muito bem. Papão, pau, pau, pau. pau, pau, pau. Papão, pau, pau, pau. Se esconde muito bem. Onde principal Eu Vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João.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 What? Wow. Pra cá. E abre o bocão assim Remexe o rabo e nada no lago Depois dá a mão pra mim A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola um do lado Estica o pescoço assim E sobe no galho, balança o chocalho Depois dá a mão pra mim A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar a dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E lisco meu pé assim Me mexe o olho e anda de lado Depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre a boquinha assim Me dá um beijinho, manda um, um pouquinho Depois, depois dá a, a mão, mão pra, pra mim A dança, a dança do, do Tuiuiu tuiu Quero ver quem sabe dançar A dança do Tuiuiu Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, revola pra cá E voa no ar assim e sobe um pouquinho, e desce um pouquinho, depois dá a mão pra mim A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá, faz uma careta assim E dá uma voltinha, sacode a cabeça, depois dá a mão pra mim o destino Xangô da beleza e da razão. Viva São João! Viva o milho verde! Viva São João! Viva o milho verde! Viva São João! Viva, chozinho, viva São João! Tá lindo Noite tão fria De junho xangô Canto, canto, canto lindo Fogo, fogo De artifício Quero ser sempre um menino As estrelas deste mundo O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar? Mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir Mas precisa muita chuva para me fazer florir. <risos> Quando nasci, a crise me pegou Não era mais semente, mas também não tinha flor Eu quis sair, andar pelo país Mas quando olhei pra baixo, tinha um caule e uma raiz O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou tirar um bambolê O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou tirar um bambolê Posso também, às vezes, balançar Mas precisa muito vento que não pare de assoprar Posso também mas precisa muita chuva para me fazer florir As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas pouco, pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí Logo, logo As folhas As verdes vão surgir Aquelas benzequinhas pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o um matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o um matrimônio Matrimônio, matrimônio, matrimônio. Ah, ah, ah, ah. Isso, isso é lá, lá com Santo Antônio, Antônio. São João não me atendendo a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Disse o velho num sorriso: "Minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro". São João não me atendendo a São Pedro fui correndo dos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio. Uh, uh, uh, uh, uh. Isso é lá com Santo Antônio: Implorei a São João, desce ao menos um cartão que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado, São João só dá cartão com direito a batizado Implorei a São João, desce ao menos um cartão que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio, ah, ah, ah, isso é lá com, com Santo, Santo Antônio. Antônio Oh, São João! Quebra essa, vai! Oi, eu, minha noiva, apresenta... Rosinha, oi! Hã, uh, hã, uh, uh, uh. Se um bichinho nasceu Já vi outro bicho maior Se esse bichinho cresceu O tico tico São menores que eu Que eu Eu, eu sei, sei que tem bicho, bicho Que cresce demais Que só cabe no mar Até o golfinho Pra mim é fofão Pois é grande fofão E o jacaré E o jacaré E o jacaré E o jacaré É tão comprido E não fica de pé não fica, não. E o sabiá E o sabiá E o sabiá eu sabia é tão pequeno, mas sabe voar. Se um bichinho nasceu, já vi outro bicho maior. Se esse bichinho cresceu, logo vem o menor. Tem muito bicho que é sempre pequeno, mesmo se já cresceu. Gato tatu, jago, titi Jacaré. E o jacaré é tão comprido e não fica de pé E o não não. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia é tão pequeno, mas sabe voar, sabe voar. Sabe voar. Sabe voar. Preguiça pode ser uma doença. Pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar Sai, preguiça Vai te catar Sai, preguiça Aqui não tem lugar Sai, preguiça Comigo não tem vez Sai, preguiça Vai, Vai pegar preguiça. outro freguês tique tique tique tique, tique, tique, tique, tique, tá Sai, preguiça Eu Trabalhar tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá sai preguiça, eu preciso trabalhar A danada da preguiça pode ser do então, doencinha si Pega nos adultos e então, também nas criancinhas Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar vai Sai preguiça Aqui não tem lugar Sai preguiça Comigo não tem vez Sai preguiça Vai, vai pegar P outro freguês Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá Sai preguiça, right. eu preciso trabalhar Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá Sai preguiça, eu preciso trabalhar Sai preguiça, eu preciso trabalhar Sai preguiça, eu preciso Vai, preguiça! preguiça.